Hoje eu vou mostrar um produto pra você que usa secador e gosta de deixar os seus fios assim ó, bem alinhados. Eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Se você gosta de escovar os cabelos, é importante que você utilize um produto para proteger os fios do calor do secador. A gente sabe que secador não é legal, estraga o cabelo, mas olha, tem horas que não tem como. Uma escovada no cabelo tem o seu valor. Além disso, no frio não dá para sair com o cabelo pingando. Vai usar o secador? Então tem que proteger. E eu vim aqui para compartilhar com você um produto que eu estou utilizando no momento. Vamos conhecer? O Livon Repair é um produto desenvolvido para auxiliar e facilitar o alinhamento dos fios capilares através da escovação, podendo usar o secador associado ou não à prancha. Seu uso consecutivo confere reestruturação e proteção das cutículas capilares, Tornando o cabelo mais macio e brilhoso. Bom, a embalagem ela é super prática. Tem todas as informações aqui. Todas as informações aqui atrás. A letra pode estar miudinha, mas dá pra ler, tá? Tem o um pump aqui em cima que você pode fazer as aplicações a dosagem é ótima não sai muito produto tá é uma embalagem ótima ela é plástica mas é um plástico bem bem firme a textura desse produto não é nada muito denso muito cremoso não tá ele na hora que você que, ou na hora que você tira o produto ele é um cremoso que é de fácil espalhabilidade você joga na mão você percebe que ele se dissolve bem não é um produto que agarra muito nos fios, ele espalha ele todo, mas também não é muito aguado, tá, você observa que ele tá aqui ó, mas ele tá, tá preenchido, o perfume dele é muito, muito gostoso, ele tem um fundinho assim, bem leve de ervas, quem sabe, mas ele é muito, ele é muito perfumado, é, ele tem um cheirinho assim de limpeza que eu gosto bastante. Não é um cheiro enjoativo, não tem um toque doce. É, tem um toque floral, mas tem um toque frutal também. Ele é bem dosado e, em outras palavras, é, tem cheirinho de limpeza. O preço médio desse produto fica em torno de 40 reais, Mas é uma embalagem com 140ml. Essa aqui... Tem 250, mas eu não encontrei essa aqui pra vender, tá? Agora eu quero que você continue assistindo como que faz a aplicação e o resultado no meu cabelo. Meu cabelo é muito muito significativo e o produto ele tem uma ação reparadora os fios eles acabam ficando com falhas devido à utilização de tintura alisamento e aí o fio fica bem fragilizado esse produto ele preenche essas falhas acaba deixando os fios com o um volume mais reduzido, desembaraça mais os fios, deixa o cabelo com essa aparência mesmo assim de alinhamento e extremamente sedoso e macio. Mais detalhes sobre o produto você vai encontrar lá no blog. Eu vou deixar o link aqui em cima, caso você queira ver mais detalhes sobre ele. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Para isso, basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está aqui ó logo abaixo desse vídeo. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!